E assim é o jogo galera, você quer chegar naquele outro lado tem que fazer um rock de jump, tchau! não deu! Ah. Olá, que é o e hoje estou trazendo Quake Champions, um jogo que eu estou esperando há muito tempo e hoje abriu o beta, quem quiser jogar, tá aí o link na descrição o beta vai durar acho que uma semana o open beta né e o melhor de tudo é que esse jogo vai ser de graça de graça então já põe na lista dos melhores jogos de graça que esse vai ser então vamos testar ele aqui rapidão aqui ó, Team Deathmatch, Deathmatch, Sacrifice, Vou jogar um famoso Team Deathmatch e quando achar a gente volta aí isso aqui eu sou o Ranger e a configuração que tá aqui? É, tudo no médio, ultra, médio. estranho, tá meio embaçado. Olha que louco. Tô operação... só que eu não apareci. Ah, agora sim! Nossa senhora! Pera aí! Tá, agora vambora. Tô certo que você tá aqui já. Aí que eu... Nossa, dando uma vagada monstro aqui, cara. Pera aí que já. Não morre não, mano. Aí, morreu. Pronto, agora eu posso falar. Tá dando umas frisadas, vocês viram. Mas eu tô rodando a 110 games, FPS. Three, two, não, vai começar agora. One, eu vou pegar a arma aqui, ó. Isso, Mi. O jogo é rápido, então você tem que ficar ligeiro. Ô, Pireira, para de pegar minhas armas. Nossa, nossa, que saudade que eu tenho nesse jogo. até tá, tem uma lista só que provavelmente eu não vou ter. Arma, tô com a arma principal Tem que achar as armas aqui, ó que a a arma, trocou Nossa, aqui Tem um ali que tá teleportando que Tem personagem, ó Cacetou tenho um ali, já vai cacetando Caralho, não acerta o né, tiro, não? Mataram Aí já dropa a vida aqui, você já pega Eu tenho um poderzinho ali que é o F, eu vou ver o que ele faz já já O jogo é frenético demais, cara botão direito faz, ó. Tá que mira, né? Tá. A 12 é... É a 12 aqui. Vou trocar pra 12 aqui. Se teleporta aí, eu tomo um susto, Tem um ali na frente, ó. Vambora. O Frizy parou. Só foi no começo que o jogo começou. Rob. Ah, não tô achando ninguém. Ali, ó. Vamos ajudar nossa amiguinha ali, ó. O meu F só que toma bola, ó. Opa! Isso aqui é Rocket Lush! Ah, explosão! Falta mais sangue nesse jogo, hein? Aqui ó! Tem Rocket Jump isso aqui? Tem ó! Eu vi que eu usei o. Ai! Eu uso o próprio foguete pra pular! Os times estão tomados! Fora por 15 segundos! Eu daqui, tá 2 contra 1 um aqui, esse cara tá ligeiro aqui Vou pegar a vidinha aqui Tem um dinossauro aqui Ah, morri Essa voz tá feia pra caramba, né? Na é moralzinha que o cara é retardado oh, vai, vai, vai nessa arma mesmo aqui hum, Não dá, não dá, na arminha não dá O jogo é assim, a frente não é chicão cada personagem tem seu poder o meu lança uma nossa team has the quad. nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa nossa O nossa nossa tem que nossa nossa tem Pega aqui já, pega aqui já, pega aqui, ah, sumiu ó. Tu não um tira de onde? Tem que recarregar a arma, viu? as balas são infinitas. Infinita não, é tipo direta, não tem reload. Vou dar um aqui ó. Ah, morri. O ruim do Rocket Jam que você toma dano também, né? Então não tem como, não. Eu esqueci de usar o poder, velho. Né? Não estamos acostumado a usar esse poder. Ah, ele teleporte de aqui, ó. Desculpa, galera. Ai, ah, tô de 12, eu não tô de... Tem que ser muito ligeira. Assim. Aqui embaixo, ó. Os sanguinários! Eu acho que era mais... mais... Olha um ali, ó. Porra! Ah, morri. <risos> ah, O motorista tá tomando um tiro aqui, ó, o robôzão. Vou pegar ele aqui, ó. Ó. Caridinha. E eu tô jogando até... Não sei se server a BR ou não, mas... Se não for, não tô sentindo. Não tem outra arma. Cai da de Rosa com dois. Ah, nem dá. E cara, o jogo gravando, tô jogando a 120 FPS 100 FPS. É, 3 atirando em mim não dá também não. Surrender is not an option. Surrender is not an option. Eu peguei English aqui. Você vai decorando onde fica as armas. É legal, eu gosto desse jogo porque, mano. Não tem loadout, velho. Ô, oh, cara, daqui é parceiro. É o que tem no mapa. Você então não tem vantagem nenhuma. Mas a vantagem seria a arma. Tem atrás de mim aqui, ó. Que é pura skill, velho. Porra. A matou, dropou um pouquinho de vida, né? É serve aqui? Ah não, não é server BR. Nossa, server é BR. <risos> o jogo tá muito bom. Acho que tem que melhorar, pelo menos essa voz aqui, velho, porque essa voz é muito feia. Taca, taca, taca, taca. Ah morreu. Percebe a vida? Tem vida, tem escuro, tem. Que merda. Mas é a arma de choque não oh, vou menos. Não dá choque nele. Vou pescar. A Sniper. É uma Sniper essa aqui, vamos ver se eu consigo pescar alguém aqui. Ô oh, viado, roubou. Mas tá bom, tá bom. Nossa senhora! Não um Caralho! Ah. Nossa, que porra é Que incrível! Tem que aumentar a sensibilidade ainda, tá muito baixa a sensibilidade. essa bombinha ali ó. Troca, troca de arma! Ah, mano! <risos> Nossa Senhora, velho! O jogo é muito bom! Vou pegar a 12 aqui, ó. Não, a 12 eu vou acertar de longe. A metra na ligadorazinha aqui mesmo, ó. Pegar o Rocket, o Rocket é o melhor. E assim é o jogo, galera! Você que chegar naquele outro lado tem que fazer um rock de jogo, tá? Ih, não deu! Ah! Não deu, não! Agora vai dar a história aquele esquizinho ali. Essa é coisa que eu não lembro desse jogo, mano. Ah, não, 2 x 1 é mancada. Ai, cara, ah, mano, não dá. Essa arminha é muito fraca. spawn em 15 segundos. É tá uma Por que eu tenho matado só para não se tirar? Aí com meu raque, então 2x1 então vem para o de meio. O time tem cadê clube. O time has the quad. O time tem cadê, cadê, cadê? O time Ah, eu aperto de novo o teleporte. Dando sofinho. Um minuto pra acabar. Olha tudo aqui. Já ajuda, mas eu tô. Com essa arma lixa aqui. <risos> Acabou minhas balas, velho. Peguei o roquetão. Adeus, cara. Oh, deus cara. Oh, vamos ali ó. Porra. Peguei o um roquetão. É isso aí galera, esse foi o... só o primeiro teste aqui Ó, tem o, acho que é MVP esse daí, ó, que matou mais aí, primeirão O Bloco foi segundo, e eu fiquei na puta que faz, não sei como eu fiquei Mas é isso aí galera, esse é o Quake Champions Só fiquei em terceiro de quatro, ó oh! <risos> Mas tá bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais e quer live desse jogo é só comentar Deixa aquele like se gostou e quer continuar assistindo meus vídeos, só se inscrever. Aquele abraço, falou, valeu!